Hoje o que eu vou trazer é A cura está em você Simples assim Mas como assim a cura está em você? Está em cada um de nós, né? Nós, o nosso corpo Essa máquina poderosa Você é que pode chamar de máquina? Não sei se eu gosto muito dessa palavra Mas assim esse presente poderoso que nós temos, né? que nos que nós faz estar aqui presentes, usufruindo da vida como ela é aqui, nesse mundo, é muito poderoso. E nós fomos programados para nos curarmos. A gente não veio aqui para ficar velho, doente, é, e se acabar Sandra, não, peraí tá demais isso, né? porque afinal de contas a gente nasce cresce, se reproduz e morre é assim que eu aprendi isso na escola horroroso, né? mas é isso que eu aprendi quando eu era criança na escola o ciclo da vida só que a gente hoje sabe que o ciclo da vida é muito mais que isso né? e acho que eu já falei disso aqui num outro programa que a gente começa a se regenerar tem, se, não, se não me engano não sei qual foi o, o, o cientista que falou isso é, talvez o Greg Brady, mas é, a gente começa a, a se regenerar assim que a gente nasce ao invés daquela fala que todo mundo, a gente começa a morrer assim que nasce né? a gente tem a oportunidade de se curar a gente tem oportunidade de se transformar, então para que, que a gente fica doente? Né? na verdade é, a gente vai manifestando coisas que vêm, é, às vezes de lá de trás ou até mesmo de antes da gente estar tá aqui, a gente vai manifestando isso como forma de trabalhar coisas que, que precisam ser trabalhadas e normalmente né a maioria delas são emoções são crenças que a gente teve a vida durante ao longo da vida ou já que vem desde muito cedo e vai se manifestando no nosso corpo né e quando a gente entende e começa a compreender o que são essas manifestações, esses sinais do nosso corpo que ele está dizendo, o que, é que ele quer dizer, o que a gente sente, com os sintomas, a gente vai tendo uma nova visão disso, né? a gente vai olhando de um, um outro ponto de vista. Para algum, algumas pessoas ainda é muito novo isso. E é e sempre que é novo é desconfortável. Eu ouço também coisas novas, quase todo dia. E confesso que quando eu ouço algumas coisas eu fico assim, ai, nossa, desconfortável. Mas eu vou, eu vou ali, né, buscando olhar o que, que tem ali. Que já, é um exercício que eu venho fazendo, mas. Ao longo de uma vida, né? Até agora, até muito pouco tempo atrás, eu já passei por cima de tudo, muitas coisas. Era desconfortável, eu pulava. E não só pulava, como eu julgava, falava, falava mal, <risos> né? É porque.. Ah, isso é muita viagem. Ah, isso. Não é... E depois bastante tempo, né, buscando, aprendendo, vendo, eu fui até mesmo acessando coisas que antes eu achava assim, nossa, ridículo, não, isso não existe, aí eu descobri que existe, eu experimento, né, isso aqui que é legal, a gente vai se permitindo, mas não é de uma hora pra outra, Tá, porque é, tem o desconforto da crença que a gente tem. A gente também não precisa acreditar em tudo, né? Vamos lá. Ok, vamos o que é confortável para mim. O que é? O que, é que me cai bem? Né? O que é minha verdade? Porque, enfim, tem, tem lá, uma verdade para cada habitante desse planeta. Cada um tem sua verdade, então já viu, né? Não preciso acreditar em tudo que eu ouço, que eu vejo. Enfim, nem é para isso. Mas o que, é que ressoa com você? Né? O que, que te faz bem? Esse já é o começo. O que, que te faz bem? O que está que te incomodando? Então, vai olhar. O que está que incomodando aqui? Então, isso me incomoda. Isso me desafia. Eu posso olhar. Por que, que isso me desafia? Por que, que isso me incomoda? A gente vem falando disso, né? De olhar para o que desafia, para o que incomoda, porque ali tem algo, tem. Eu costumo dizer que é um presentinho. Tem um presentinho ali. Se a gente ali desembulha aquele negócio, a gente pode é, achar coisas muito legais. Extraordinárias até. Maravilhosas. Realmente grandes presentes. Preciosidade. Se a gente não se permite, fica lá. E a vida é tão maravilhosa, ela vai nos dando esses presentinhos ao longo do caminho. Ah! agora, mas vamos embrulhar de outro jeito lá pra frente, oportunidade lá, ver como é que é quem sabe, né então, é, assim é o nosso corpo também, ele vai dando sinaizinhos, vai dando sinaizinhos, e a gente vai às vezes não olhando às vezes suprimindo os né às vezes com uma coisinha aqui, não, deixa eu passar isso aqui passa, sei, isso aqui, isso aqui para de doer e acabou né, depois a gente vai lá ver na frente, tem umas coisinhas ali que não foram vistas a gente precisa ver. Eu vou trazer aqui a minha, uma experiência muito recente. Quem me conhece é, sabe que semana passada eu fiz uma cirurgia no meu olho, no meu olho direito. E eu já tinha feito o olho esquerdo, né? Que alguns anos atrás eu descobri que tinha, um diagnóstico de glaucoma já era um avançado e que foi uma surpresa pra mim porque eu enxergava super bem uma coisa que eu tinha realmente uma coisa que era garantida assim, era, eu, via, eu enxergava muito bem tanto pra perto quanto pra longe e depois que eu tive o meu segundo filho eu percebi que começou a diminuir um pouco, enfim mas ok, né, a gente tinha aquela crença, a minha idade, a idade e vai ficando realmente depois que faz 40 depois... <risos> a gente vai acreditando nesses negócios, né? E aí, numa consulta com meu filho para ele ir para a escola e ver se tinha alguma questão lá visual para poder alfabetizar, eu fui aproveitei para fazer um exame e descobri. e, e vim é, cuidando disso até que é, recentemente, ano passado, o médico avaliando viu que a coisa estava avançando apesar de uso dos colírios, enfim. Era indicado uma cirurgia e eu fiz. E agora fiz novamente. Sandra. Mas então, poxa, você tá falando aí de que a cura está em nós, né? Tá em você. Então, por que você não se curou desse negócio? É uma boa pergunta, né? Eu tinha muito, muita, muito ponto de vista com isso, né? Porque... Muito antes de eu é, entrar nessa, nesse lugar né, de fazer, de, de, de, mesmo de é, fazer minha, minha formação em acupuntura, depois começar a usar outras aprender outras técnicas, inclusive essas ferramentas energéticas que eu uso hoje no meu trabalho, é, e em mim, claro, todo o tempo eu tinha muito ponto de vista porque eu achava que as pessoas que já faziam isso que trabalhavam com cura né com essas coisas todas não podiam ficar doentes elas não ficavam doentes afinal de contas elas têm, elas têm tudo ali né elas têm acesso lá poderoso tá, tá, tá, tá, tá. então por quê? <risos> e aí né eu fui aprendendo né aqui não é bem assim. A gente vai trazendo uma bagagem de coisas muito, muito, muito lá de trás. E mesmo a gente usando, trabalhando essas energias, é, às vezes as coisas estão muito consolidadas. Porque a gente já falou disso também. A gente cria todo o tempo o nosso, a nossa realidade. Né? Então, o que eu estou vivendo hoje, eu já criei. Eu criei lá atrás, em algum momento. É, muitas vezes eu posso conseguir resolver, sim. E eu acredito, de verdade, sim. De verdade. Que a gente segura. A gente é capaz de segurar de qualquer coisa. Né? Isso é dito, isso já foi dito por Jesus. Né? É, que na verdade não era ele que curava ele só é, trazia aquela frequência muito alta para aquela pessoa que já estava muito pronta para receber né? era uma conexão ali mas a pessoa tinha que estar ali pronta para receber aquilo e ele dizia que nós temos esse poder né? de mestres de igual o maior calibre que ele mas também há quem não se conecte com essa coisa, porque ah, é religião, estou fora, não quero falar disso. Ok, mas existem muitos trabalhos e algumas pessoas é, trabalham diretamente com isso. Eu mesma já estive em contato, algumas pessoas que me conhecem também já indiquei. É, pessoas que trabalham trazendo a consciência né, do, dessas emoções, o que, que essas emoções representam? A gente já tem contato com essa informação. Isso está disponível, isso é fácil de encontrar. Já está ali no nosso dia a dia, né? que as emoções causam no nosso corpo. E a gente acessa essa informação. E eu já vi, já vi assim, casos incríveis de pessoas que só por terem se dado conta... Daquelas emoções, daquilo que tava, daqueles conflitos que as pessoas estavam vivendo na vida delas, seja de relacionamentos, normalmente é. Relacionamentos não é só amoroso, de qualquer forma, de familiar, de, enfim. É, e relacionamento consigo mesma, né? Do, do, de, de, de não lidar com suas frustrações, suas tristezas, suas angústias, seus, seus, seus, seus traumas. Isso vai trazendo. Né? essas questões físicas e eu já vi quando a pessoa se dá conta, ela tem consciência clara ela aquilo se, se resolve assim, como não passe de mágica, parece mágica mas não é né? então eu, eu gosto muito assim, eu, eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, todos os meus atendimentos independente da ferramenta eu trabalho com ferramentas energéticas muito potentes, é, mas independente da ferramenta, a ferramenta em si só, por si só, mesmo sendo energética, ela trabalha a consciência. É imprescindível a consciência da pessoa, senão aquilo não vai andar, né? ela vai ficar parada ali. E é, tenho até eu tenho aqui esse livro, Biologia da Criança, que eu também já falei dele, já indiquei para pessoas queridas, até de presente, é do Dr. Bruce Lipton. Quem não conhece, entra na internet, Dr. Bruce Lipton fala na internet, tem vídeos até mesmo traduzidos, né? fala em inglês, mas enfim, também tem coisas traduzidas dele. Tem o próprio Greg Braden, tem Joe Dispenza. É, aqui a Beth aqui do canal, a é das Estrelas fez vários clubes do livros e, e encontros de livros falando sobre isso. Essas pessoas que, dessas, que, que se transformaram a vida delas e de muitas outras são cientistas, são pessoas que trabalham com isso para mostrar que é, a gente tem o poder de se curar. E aí voltando à pergunta, mas por que que você não se curou? Porque é, também não sei exatamente, né? Mas eu não cheguei nesse ponto ainda, de repente, neste caso, de acessar isso. Ah, mas você faz tanta coisa? Você... Sim, faço. Mas ainda tenho coisas para resolver. Ainda tenho crenças que me limitam. E aí? Então, você vai sucumbir a uma cirurgia as pessoas ficam, ai mas vai ter que operar eu vejo como um presente essa oportunidade que eu tive né? é, ter um médico que chega até trocou o médico na época é, o médico chega e fala olha, tá na hora, vamos lá, vamos operar eu levei um susto, eu achava que não era o caso, que meu caso não ia ser de cirurgia, que eu ia resolver e tava trabalhando isso é, inclusive com as minhas ferramentas, e na hora o impacto, mas foram breves minutos. E eu depois eu agradeci, falei: Bom, é um presente, porque nós estamos aqui nesse, nessa vida, nesse corpo, nessa vida 3D, e a gente ainda não consegue acessar tudo tão profundamente. Às vezes, sim, às vezes, não eu já me curei de algumas coisas e principalmente de emoções que poderiam mais na frente levar a situações muito avançadas de outras coisas mas é, a gente tem outras ferramentas né eu sempre usei a empatia desde criança depois fui me formei me especializei né, com farmacêutica, fui trabalhar com isso, usei isso a vida inteira, uso até hoje meus filhos, meu marido, a própria acupuntura também, na qual eu me formei, e essas técnicas energéticas, tudo isso eu entendo como presentes, presentes que vão ajudar a gente a chegar lá, né, a cuidar, mas também um remédio alopático, o colírio que eu uso, a própria cirurgia, também é um presente. Se você precisa fazer um implante, se você precisa fazer algo mais, até mesmo mais drástico, talvez seja a oportunidade de você se liberar daquilo. E a gente está recebendo essa oportunidade. Então, olhar para isso de uma forma mais amorosa, é, com gratidão, foi um exercício que eu vim fazendo de bastante tempo, porque eu tinha esse julgamento, mas como essa pessoa tão é, ficou doente? Ah, não pode fazer, então essa é a cascata, isso aí não funciona. Ah, isso aí não, ah, não é bem assim. Né? A pessoa não é isso tudo, a ferramenta não é isso tudo. É, a ferramenta é. Mas nós somos ainda mais do que a ferramenta. A ferramenta auxilia a nós resgatarmos o poder que nós somos, para lembrar, auxiliar, que nós temos esse poder e a gente pode usar. E quanto mais consciente a gente vai ficando, mais fácil a gente acessa por nós mesmos. Então, entrar em contato muito profundamente com o nosso corpo, com as nossas emoções, com quem nós somos, entrar em contato com altas frequências, mudar o padrão né? da vítima, da reclamação, do julgamento, da raiva, do ódio, da culpa, tanto por si, pelo, culpando o outro, culpando a si mesmo, tudo isso é cura. Quando a gente se liberta disso, a gente está se curando, a gente está curando o nosso corpo, a gente está curando as nossas células de coisas que virão a partir de, é, de sentimentos. Né? Se você tem ódio, se você tem rancor, tristeza, você vai ver ali os sintomas. Né? Todas as medicinas falam disso, medicina chinesa, medicina ayurvédica, enfim... De medicina germânica, tudo fala disso. A própria homeopatia. A gente precisa cuidar das nossas emoções. Antigamente, tinha aquela coisa, né? Ah, vai no psicólogo. Eu não sou maluca. Tá? Isso, é, isso é emocional. Aí tinha aquela. É? Voltava com raiva, né? As pessoas. É? O médico falou que eu não tenho nada. Como assim eu não tenho nada emocional? Eu não sou maluca quem nunca ouviu isso de alguém alguém falando se, se é que não falou né hoje a gente vê ele com outro olhar é não tem nada a ver com maluquice tem a ver com o que a gente está sentindo e como o nosso corpo está manifestando então um grande passo um grande passo se não o um maior passo para nós acessarmos esse poder de autocura que está em nós nós, cada um nós viemos com ele nós temos dentro de, dentro de nós esse poder as nossas células estão prontas ali ó, prontinhas para receber essa informação os nossos comandos e avançar na nossa cura, na nossa regeneração. E o grande passo é entrar em contato com tudo isso que a gente sente, que a gente pensa, que a gente vibra o tempo todo. né? E transformar. Curar as nossas emoções. Então, é, essas ferramentas né, que tem aí hoje, enfim, seja uma meditação, seja um processo energético, seja uma terapia com psicólogo, seja lá a ferramenta que for, é presente pra gente, pra ajudar a gente a fazer isso mais rápido. Porque a gente ficou ali nessa crença de que não dá, que não pode, que eu fico, eu, sou, eu, eu, a minha família tem tudo isso, eu vou ter também, que tá ficando velho, então tem que ter tudo isso de coisa de velho, doença de velho. Gente, não é bem assim. Se essa frase não caiu bem pra você, é uma coisa que você pode começar a procurar nesse livro que eu indiquei. A Biologia da Crença, ele fala disso. Além de outras fontes, porque a gente pode hoje descobrir que é a gente que comanda. É a gente que comanda tudo. A gente não precisa seguir os passos de uma linhagem familiar que teve isso ou aquilo. Por exemplo, essa minha questão do olho não, não tem registro na família. Ninguém, nem meu pai nem minha mãe conhecem casos, né, e só eu e minha irmã gêmea que temos, tivemos, né, então eu então não posso dizer assim, ah, foi genético, não foi, né, é, o quanto a gente repete padrões familiares, seja de alimentação, seja de comportamento, seja de emoções, né, aquele padrão de emoção, ah, fulano era assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, ah, tá falando de família, família, todo mundo é assim, Hum. E aí você se conforma, ou hoje você pode escolher, não, mas hoje eu, eu não quero ser assim não, eu quero ser diferente. Eu vou mudar, eu vou fazer diferente em tudo, né? Porque se o, a família é a família de, digamos, uma profissão lá, ah, família de advogados, eu preciso ser advogado. Família de pessoas cardíacas, eu preciso ser cardíaco. E se eu escolher ser outra coisa? <risos> é verdade. É verdade. A gente pode escolher ser outra coisa. A gente pode e deve escolher ser o melhor. Disparar esse poder que tem dentro da gente que a gente sufocou, esqueceu, deixou lá. Então, não consegue botar adiante o seu processo de autocura. Ele não acredita. Eu não acredito isso aqui, eu não acredito. Não, não, isso aqui não é... Nem que não acredita, é, é, é antes, né? É assim, nem sequer cogita a possibilidade. Nem, nem sequer acha que é possível. Então, é, tá na hora da gente abrir a nossa mente, a nossa capacidade de perceber de se permitir ver outras coisas, acessar outras informações para ir buscando essa potência que nós somos, porque a gente veio para isso. Nós somos, as nossas células são essa essa maravilha esse elixir de cura. De rejuvenescimento, de potência, de vida. Tá aqui. Tá tudo aqui dentro de nós. Mas primeiro, a gente precisa entender que é assim. Que é aceitar essa possibilidade. Não é acreditar cegamente, enfim, só porque eu tô falando, ou porque teve um cara que escreveu um livro, ou dois, três, cinco, dez. Não. É aceitar. Como possibilidade e se abrir para que isso chegue pra você. E chega. Quando a gente começa a relaxar e, e de, a diminuir essas barreiras de preconceito, de, de que não, não, não, não dá, as informações vão chegando pra gente. E é incrível, porque chega mesmo. Mesmo. É como essa coisa de internet, né? Você pesquisa um negócio e vem mil coisas aquilo é mesmo assim que funciona pra gente também a gente se abre pra uma informação e a informação chega se a gente tá pedindo hein? até mesmo silenciosamente ali, poxa, eu gostaria tanto de saber sobre isso vai chegar e aí você não gostaria de saber como acessar esse seu poder de curar tudo curar todos os seus padrões não é só uma dor não é só uma manifestação de doença com diagnóstico tem x, y, z é curar as tristezas as mágoas curar as emoções curar as relações não seria incrível? é possível é, é totalmente possível estar tá aqui, é, é, é para a gente. E se a gente não consegue fazer sozinho? Tem um milhão de formas, tem esses presentes todos, né? Que a gente tem aí, o tempo todo disponível. Milhares de ferramentas, seja elas quais forem. Não gosta de uma, tem outra. Não acredita nessa, tem outra. Veja o que ressoa com você. Vai olhando para você descobrir esse seu poder, e aí você vai ver coisas muito incríveis acontecendo. O que ficou para trás ficou para trás. E hoje, como a gente acessa isso? Ah, eu tenho que fazer uma intervenção? Uma coisa? Recebe, vai com gratidão, vai com alegria. Vai com alegria para você receber a liberação daquilo. Você está sendo liberado. Né? Você descobriu, você está sendo liberado daquilo, olha que maravilha. Vai lá, agradece. Entre em contato com os melhores, com as melhores frequências, a frequência da gratidão, da alegria. E vai recebendo, para que você possa acessar esse lugar. Então é o meu convite para você. Entre em contato com o seu poder, o seu poder de autocura. Escolha como é para você, leve, como é confortável, sem se, sem se desafiar, achando, ah, isso aqui eu vou fazer, mas eu não acredito, ah, isso aqui é horroroso, não sei o que, não, faz uma coisa que é confortável pra você. E vai acessando, e não tem, olha, é, é comigo, sempre foi assim, é, eu entrava numa, um, em alguma coisa, acessava uma coisa, vinha outra, vinha outra, vinha, e é assim até hoje, é, não para você vai acessando mais e mais e mais e mais, as coisas vão chegando pra você. E a gente vai recebendo também, né, essa rede de pessoas que a gente ama, que a gente confia, que vão trazendo e, e quando também o bicho pega, né, a gente dá a mão, estamos junto aqui, vamos lá, e, e é isso, isso também é cura. Né? Então, receber <risos> aprender a receber é uma cura realmente então receba receba de você receba do que tem disponível se abra se permita, não perca tempo com as crenças que a gente ouviu que a gente trouxe a vida inteira mas que não faz sentido que não vai te levar para lugar nenhum a não ser ficar onde está então, avalie e peça receber coisas que te levem para um lugar melhor, um lugar que vai te fazer feliz, que vai te fazer pleno, que vai te fazer curado. Curado de não só do corpo físico, não só do corpo físico, mas das emoções que são principalmente essas que vão te transformar na grandiosidade que você é. Na verdade, não vão te transformar. Vão te trazer de volta. Porque se a gente esquece, né, precisa de alguém para lembrar a gente. Precisa de algo para lembrar a gente. Então, fica aqui o meu convite. Entre em contato com tudo aquilo que você considera que é grandioso, que é bom, que vai te elevar, porque aí tá o caminho para você se descobrir, descobrir a sua potência, descobrir o seu poder de cura, de autocura, que tá aí dentro, em cada célula do seu corpo. Um grande beijo. Tchau, tchau.